nosso primeiro vídeo foi registrado pelo canal Indonésio Seror, especialistas em investigação paranormal por meio de rituais satânicos. E lá foram eles na floresta dos bambuzais, investigar a manifestação do fantasma do Kalua, o velho caçador. Se trata de um idoso que na década de 40, invadia as casas da região, mutilava animais e atirava nos moradores a troco de nada, muito parecido com o que fazia o serial killer Lázaro Barbosa. Neste momento, eles escutaram vozes ecoando pela floresta. <risos> Agora o que parece ser o uivo de um lobo. Rezo para que não seja um lobisomem. Cadê a camaro. Oi! Sini! Misericórdia! Tem alguma coisa debaixo daquela manta verde? Há poder no sangue de Jesus. Está repreendido sete vezes. Não sabemos o que estava debaixo daquela manta verde, mas uma coisa é certa: seja o que for, tem poderes para voar. O caso a seguir foi divulgado pelo PC TV, emissora americana de televisão. O fato ocorreu no hospital psiquiátrico em Havana no ano de 2012. Na ocasião, câmeras de segurança de um corredor captou uma cadeira de rodas se movendo sozinha e entrando numa sala. O vídeo que se segue foi postado pelo canal Dark Ghost Paranormal, na ocasião ele foi visitar uma casa abandonada no meio de um canavial onde ninguém ousava entrar nem mesmo os sem terra, é uma casa que dentro dela se ouve muito barulho mesmo ela estando vazia, então o caça fantasma entrou para investigar. Lá estava ele fazendo seu trabalho com as câmeras bem posicionadas como de costume quando um vulto negro fantasmagórico passou pela sala sem que ele perceba Sim, ele não está sozinho Agora, no quartinho que ele entrou, algo bem esquisito aconteceu. Este é o momento em que algo lhe aplicou um golpe. Alguém ou alguma coisa lhe atirou uma faca que passou raspando em seu pescoço. Isso está parecendo muito real. O vídeo a seguir foi registrado em Cleveland. O vídeo registrado por um cinegrafista amador captou acidentalmente um estranho objeto cruzando o céu do nada como uma estrela cadente. Mas é óbvio que não é uma estrela, pois o tal objeto se move abaixo das nuvens. Logo, estamos diante de um objeto voador não identificado. e para a velocidade na qual ele dispara. Ele alcança mais de 100 km por hora em um segundo. 6. O nosso próximo caso conta a história de um extraterrestre alegadamente fotografado em Laguna, na Indonésia. Na ocasião, um homem estava voltando de um supermercado onde trabalha quando se deparou com uma pequena criatura no cantinho da pista. Era um pequeno ser humanoide que hora andava, a hora flutuava. Diante do que via, ficou muito assustado. Mas ainda assim, conseguiu forças para registrar esta fotografia com seu celular Samsung. Seria este humildidoso um façante? Ou de fato ele registrou que parece ser um ET? ...o lugar, que é San Roque. Sa unha dingin, possivelmente <mítos> a manipulação que aconteceu na literatura, que pode ser processado para ser... E o ano, na literatura na to, tignanho e um alien, se eu te oferecesse um bilhão de reais, você teria coragem de andar neste desfiladeiro? Detalhe, sem qualquer cabo-guia ou outro equipamento de proteção individual. Bom, confesso a vocês que eu não ousaria fazer o que esta moça está fazendo, nem com todos os equipamentos de proteção do mundo. Uma olhadinha para baixo já era suficiente para eu infartar e cair de lá de cima. o vídeo que se segue foi registrado pelos caçadores de fantasmas do canal Stormage. Na noite do dia 30 de julho de 2019, eles foram em Holanda investigar uma casa que ficou infestada de demônios após os irmãos brincarem com o tabuleiro Ouija. Yo, oh, yo, yo. That light just turned on. You turn that on. that on. Who turned that on? I didn't do it. Yo, I didn't turn that on, I was looking at Parece haver um pool na casa, pois a parte elétrica parece estar sendo manipulada. De madrugada, um dos investigadores encontraram um tabuleiro ouija embaixo de sua cama. Então, eles decidiram tentar se comunicar com os espíritos para pedir para que saiam da casa. Agora um vídeo que é maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. E isso que vocês estão vendo é uma obra de arte do arquiteto do universo e dono de toda a ciência. Sim é o um milagre da vida se dando de uma forma complexa e inexplicável. No vídeo que se segue vemos um homem muito corajoso lutando com uma baleia. Ele simplesmente viu a criatura, pulou do barco e caiu em cima do animal de mais de 6 metros e 4 toneladas. Tudo isso por mera diversão. E você, teria coragem de agarrar uma baleia? Got it! Got it! Oh! Did you get it? Yeah! O nosso último vídeo foi compartilhado no TikTok, nas imagens vemos o zelador andando muito assustado pelo corredor de uma universidade aparentemente vazia. Com a sua câmera de celular, ele começou a monitorar o corredor após ouvir um barulho estranho. Foi quando de repente uma criatura de mais de 2 metros surge enlouquecidamente correndo em sua direção, parece que ela desapareceu mas não por muito tempo.